Meus amigos, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Street Fighter VI para poder comentar mais algumas coisas que nós precisamos aqui, rapaz, nesse canal delicioso com vocês. Hoje é dia de falarmos sobre erros que Street Fighter VI não pode cometer em comparação com Street Fighter 5 e para poder falar sobre isso eu estou de volta aqui com ele meus amigos e aí manos hoje Alanios com medo de errar exatamente rapaz Alanios com medo de errar aqui comigo para a gente poder conversar aqui sobre esses erros essas derrapadas essas freadas aí rapaz que a Capcom cometeu com Street Fighter 5 que a gente acredita que eles não podem é, repetir a dose aí com Street Fighter 6 então já deixa seu like se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então, vamos lá, meu querido Alanios, começar a falar sobre esse ponto, esses pontos aqui, na verdade, né Que o Street Fighter 6 não pode errar E o primeiro deles, eu acho que o mais importante, porque pega muita na questão de conteúdos Para jogadores mais casuais, é justamente conteúdo, entendeu? Que o Street Fighter 5 ficou devendo pra caramba no seu lançamento aí e o Street Fighter VI, né, brother? Eu acho que ele já tem que vir com muita coisa inclusa, tipo modo arcade, um modo história que eles implementaram no Street Fighter V depois, um menu ali pra gente poder fazer a historinha de cada um dos personagens como a gente tem também pra gente poder concluir entre outras coisas ali bastante interessantes que eles podem também criar de novidades para esse jogo né Alanis? Uma coisa que eu vídeo de outros jogos ali né que não pode faltar o famoso bônus stage, se a gente pega ali então, o primeiro elemento, um modo arcade com um o final de cada personagem e um bônus stage ou dois no meio do caminho, até três aí dependendo do tamanho do, da, da torre né da fila que você tem que vencer é, bônus stage é extremamente importante porque além dele dar aquela quebra você dá aquela relaxada, você extrai um pouco, de, de alivia a tensão, é um marco de progresso. Então a gente pega ali, Street Fighter 2, né? Tinha a fase que você tinha que quebrar o carro, depois tinha a fase que você tinha que quebrar os barril, depois colocaram aqueles tonel lá de óleo pegando fogo, você tinha que ficar chutando também os bagulho empilhado, não sei lá quem que empilhou, aqueles negócio pesado, mas tinha, tinha que ficar <risos> quebrando aquela torre lá depois também. Esses são elementos que são super divertidos que fazem parte e que não pode ficar fora, na minha perspectiva, por ser um marco de progresso e por serem bônus que fazem parte da história Street Fighter e serem divertidos. Sim, exatamente. Principalmente pro público casual que joga Street Fighter assim e não se importa tanto com o modo online competitivo, essas coisas. E também adicionarem, cara, como eles têm costume de fazer também, né? Nos jogos de luta, principalmente, no geral, modos como desafio, Modo Trials, pra você passar num determinado tempo ali, certo número de personagens e tal. Isso é bastante interessante. Uma coisa que eu achei legal no 5 mesmo, que eles trouxeram depois, foi aquela parada do Arcade, vocês poder jogar arcades diferentes ali, do Street Fighter Alpha, do Street Fighter 2, do Street Fighter 3 e assim vai. Obviamente com os personagens do 5 mesmo. Mas aí eles colocavam os personagens somente daquela versão que estavam ali no 5 para você jogar ali naquele arcade específico. E isso eu achei criativo. E você tinha o do 5 também para você jogar no meio do caminho. Então eram coisas que, pô, que nostalgia. Vou jogar aqui o arcadezão do Alpha. Só que no 5. Então, isso foi muito legal também. Isso é uma coisa que eles poderiam. Retornar aí no 6. Uma coisa que é extremamente interessante, né? Assim, modo survival é legal, tem gente que gosta bastante, né? Elementos desbloqueáveis dentro do jogo. Você vai lá e zera com um boneco, você libera um artwork, sabe? Coisas nesse sentido, assim, igual o COF 15. Acertou pra caramba nesse ponto que se você zerar com um dos times que lhe dá a dica lá. Você libera a trilha sonora de um jogo antigo inteira pra você jogar com aquelas músicas. Cara, isso é muito legal. Uma coisa que a gente comentou aqui, inclusive, né? Quando eu tava falando lá, eu mencionei a questão do online. Da galera que não curte ficar mexendo com online, competitivo, essas coisas. Galera que curte mais mesmo essa pegada mais casual que o Street Fighter traz com esses modos, né? Mas, falando de online, uma coisa que o Street Fighter V pecou bastante, né? E que eles precisam trazer de forma melhor no 6, eles não podem errar nesse ponto também, é o bendito Netcode. Porque, pelo amor de Deus, é uma das coisas que eu via na comunidade Street Fighter, embora eu fosse um cara que não jogasse tanto online, tá? assim Eu não joguei tanto Street Fighter como Alanios, por exemplo. Então eu não sentia muito as dores do online ali com o Netcode e tudo. Mas o pouco que eu joguei nesse nesses últimos períodos aí do Street Fighter né V, Cara, realmente eu senti em alguns momentos ali que é foda. Questão de input lag, lag de partidas e tudo mais. Eles trazerem um rollback netcode seria uma coisa bastante interessante aí para vocês também, né, Alanis? Uh, na verdade, a Capcom ela adotou um padrão de netcode que é uma espécie de rollback deles lá. Que eles, se não me engano, eles chamavam de kagebusha, Que era um rollback que não tinha delay. Então, todo rollback para funcionar, ele tem pelo menos três frames de delay, que é o tempo de resolução. E aí, se passar disso, ele volta. Por isso chama rollback, né? Ele volta a, a animação ali para recuperar o tempo que foi perdido Então você não perde experiência, né? Você não fica esperando para coisa acontecer E aí com o Kagemushi o que acontecia? Você não tinha o um delay, então se a sua conexão Fosse um pouquinho zoada Na verdade assim, aquele que tinha a conexão mais zoada É o, que... o cara que segurava a bronca Então em um lado você tinha alguém Que tava jogando perfeitamente bem E do outro lado você tinha alguém Que tava Desesperado vendo um boneco se teletransportando pela tela sem saber o que fazer. Esse era um puta do problema. No Marvel vs. Capcom Infinity, eles melhoraram esse netcode. Cara, era uma experiência completamente diferente, sabe? Quem jogou Marvel's Capcom Infinity Online percebeu que o netcode era, foi bem melhor e é o mesmo do Street Fighter V, só que já tava melhorado. Sim. Então, o que é de se esperar é que no Street Fighter VI, eles utilizem esse netcode do Marvel's Capcom Infinity ainda melhor. Pelo menos é o que a gente espera, né? <risos> Porque se ferraram nisso, meu amigo... Meu, Street Fighter 6 pode ser o melhor jogo do mundo. Ninguém vai jogar. O momento atual, né, é o que a galera hoje busca muito. A galera que joga online, né? Que é uma parte pesada do público aí. É um Netcode decente. Pois é, cara. Então esse é um ponto aí que realmente eles não podem pecar. E uma outra parada também: que o Street Fighter 5 foi meio cru no início. Foi em termos de mecânicas. Porque ao longo das temporadas eles trouxeram, por exemplo, um V-Trigger a mais, trouxeram um V-Skill. Quase no final da vida dos 5 eles trouxeram um V Shift, é, colocaram um Ultra. Eu não lembro se já tinha dois Ultras para os personagens. Eu acho que não. Acho que era um só. E depois eles adicionaram um segundo para você escolher na tela de seleção de personagens. Então, assim, foram coisas que eles lançaram o jogo de um jeito e depois eles foram incrementando. Tem problema? Não, não tem. Mas o correto é você já lançar o jogo com mecânicas interessantes, que dão uma dinamicidade diferente ali para cada um dos personagens. Torna a coisa mais legal para você fazer um combo mais elaborado ali utilizando essa habilidade especial, essa mecânica diferente que tem. E aí depois você ir pensando em adicionar coisas novas, entendeu? Tipo, aí, aí você adiciona um Ultra 2, um Ultra 3 ou alguma coisa diferente assim, né? Um V Trigger 1, um V Trigger 2, não sei. A gente não sabe exatamente que tipo de mecânica eles vão trazer de volta, mas é é bem provável que essas que foram bem consolidadas no 5 acabem voltando realmente com aprimoramentos mas eu acho que eles precisam trazer no 6 já eles não podem errar nesse ponto de já vir um jogo bem sólido em termos de mecânicas e nas temporadas seguintes eles podem adicionar coisas novas mas ao mesmo tempo só ir melhorando ali o que já tem, que já é legal em cima disso, o que eles não podem fazer, que eles também fizeram com o Street Fighter V É mostrar um lance no trailer e na hora que o jogo sair, tá inferior em questão de gameplay No primeiro trailer de gameplay do Street Fighter V, né, então teve o teaser de comunidade E em seguida teve um outro, que aparecia Chun-Li e o Ryu lutando, fazendo uns combos absurdos e aí na primeira versão do game não tinha nada daquilo é, O Ryu ele só tinha ali o, o, o Critical Art dele o, e o V-Skillzinho E o, o V-Triggerzinho e acabou praticamente Os combos que a gente via, as coisas insanas ali No começo não tinha nada do que tava naqueles trailers O Daigo até criticou na época, né, parece? É, ele viu o trailer e aí aparece lá o, o Ryu né, ativando o V-Trigger E aí ele manda o Hadouken um pouco mais rápido Aí o Daigo, se eu não me engano, ele até comentou assim Tipo, nossa, esse jogo vai ser um saco, tá ligado? Porque é só isso, sabe? Isso não pode Acontecer, né? De você ter um trailer que mostra o negócio e o jogo ser é uma parada completamente diferente, às vezes pior do que o um trailer, né? isso não pode acontecer eles não podem vender um hype né, um teaser desse daí e tal que a gente espera um monte de coisa louca e aí no final das contas trazer um joguinho medíocre sabe e aí uma outra parada aqui também, que eu vi muito a galera reclamando com relação a Street Fighter 5, né, que eu acho que eles tem que arrumar no 6, é essas paradas de mecânica eu vi muito inclusive pro player postando no Twitter, postando no youtube alguns problemas assim zoados de hitbox que o jogo apresentou de coisas assim realmente que não deveriam acontecer que não deveriam existir mas estavam ali isso é uma parada que eu acho que eles não podem errar né trazer um jogo um pouco mais refinado nesse sentido aí pra que realmente não acabe frustrando Pessoas que jogam num nível mais técnico Como são os Pro Players, por exemplo Que deram muitos desses exemplos, né Alenis? Uma coisa que Street Fighter sempre teve E no 5, sabe-se lá por quê Eles tiraram Foi o normal de proximidade Eu não lembro se no final agora eles adicionaram alguma coisa Me falha a memória Mas, é, o que é o normal de proximidade, né? O cara quando tá perto Bate de um jeito, quando tá longe, bate de outro Então você encosta no cara, o Ryu, né, por exemplo Você tá longe com o Ryu, ele dá aquele chute do Chuck Norris De girar o corpo e bater o calcanhar Se você tá perto do cara, ele levanta o pé e desce reto Isso daí você pega o Street Fighter 2 lá, você vê Os normais de proximidade são, e é isso, né? De longe, bate de um jeito, de perto, bate de outro Isso daí, por exemplo, o que, que muda, né? Se o cara vai, dar um, vai pular pra cima de você e tal Meu, um soco forte... Um chute forte ocorreu ali na distância certa e já vira um monte de aéreo. Muda. Muda elementos de gameplay. A velocidade que o personagem bate e tal. Tudo isso acaba mudando em cima da, dessa questão, né? De normal de proximidade, né? Então isso é uma coisa que sempre fez parte dessa hora do Street Fighter. E eu acredito que deveria estar tá presente no 6 também. Então, os elementos que eram elementos fundamentais ali né, da base de gameplay do Street Fighter, isso precisa estar tá, tá presente no Street Fighter 2, os caras podem adicionar combo a rodo, fazer os caras dar combo aéreo, não sei o que, igual o Marvel vs. Capcom, fazer quer dar pirueta, adiciona o que você quiser, mas não tira aquilo que faz Street Fighter, Street Fighter. E assim, um outro ponto que eles não podem errar né, como eles fizeram com 5, é, a gente já comentou em um vídeo específico pra isso, que é a questão da exclusividade, então a gente não vai entrar em detalhes aqui não, se vocês quiserem, assistam esse outro vídeo que a gente fez Ontem, no caso, né? Ou anteontem, não sei que data que vai ser esse vídeo, mas provavelmente é ontem. É, onde a gente fala se o Street Fighter 6 vai ser exclusivo ou não, a nossa opinião e tudo, e o que a gente pensa a respeito disso, né, ela E assim, obviamente, a gente não concorda com isso, a gente acha um erro eles trazerem o jogo como exclusivo apenas ali do PlayStation e estenderem isso para os PCs e não trazer para o Xbox, Nintendo, ou seja lá quais outros consoles forem, porque aí eles não vão abranger uma gama maior de público e tal e vão impedir algumas pessoas que têm, por exemplo, Xbox apenas de jogar a parada que seria muito legal. Assistam esse outro vídeo lá também, manos. Exatamente. Houve um tempo em que eu era super a favor de exclusividade tá? e tal, fiquei até Chateado que Ninja Gaiden deixou de ser exclusivo do, do Xbox, porque para mim era a única coisa boa que tinha. Mas a gente envelhece, né? O nosso dinheiro começa. Né, a ser mais importante <risos> Algumas decisões na vida Começam a pesar E aí você fala Olha, eu não quero ter que gastar dinheiro Com dois, três consoles para poder jogar os joguinhos ali, entendeu? É, nesse sentido você começa a perceber Que algumas políticas da indústria Algumas políticas de mercado Não são pró-consumidor E aí a gente acaba mudando de opinião E foi o que aconteceu aqui E hoje eu sou super a favor, sabe? De quebra de exclusividade Principalmente para jogos de terceiros né? Third party. É aquilo, mano eu entendo o modelo de mercado dos exclusivos, porque poxa, a gente tem consoles diferentes de empresas diferentes que são concorrentes. Então eles têm que ter algum diferencial ali dentro para eles poderem vender os produtos deles. E qual que é esse diferencial? Os jogos exclusivos, das first parties, entendeu? God of War, Gears of War, e assim vai. Entendeu? Que o Xbox tem, que a Sony tem ali no PlayStation e tudo mais. Mas esses jogos, igual Street Fighter, Final Fantasy, que são jogos de third parties, né? Que são empresas que não estão realmente vinculadas, ele não foram compradas com um o Xbox da vida, né? <risos> Ainda não foram compradas? Ainda não foram? <risos> né, tio Fio? Danadinho. Eu acho sim que eles deveriam todos ser multiplataforma mesmo, pra poder abranger um público maior. Entendeu? Eu acho que é uma pegada mais interessante aí. Igual eu falei. Eu entendo o modelo de exclusivos, pelos motivos que eu acabei de explicar, mas eu acho que esses jogos third parties deveriam todos sim ser multiplataformas. É, eu acho que todos os jogos, principalmente aqueles que têm um legado muito grande, devem sempre ser mantidos multiplataforma. Então, não exclusivo para uma ou duas, como já aconteceu aí. E acontece para vários títulos e tudo mais. Bom, meus amigos. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho da gente trazendo os erros que a Capcom não pode cometer com Street Fighter VI. A gente foi até um pouco além aqui no papo que a gente estava tendo acerca disso, né? Que eu acho que precisava ser falado também. Então comentem aqui embaixo, deixem suas opiniões sobre os erros que vocês acham que a Capcom não pode cometer. Esses aqui foram os principais que a gente trouxe. Se tiver alguma outra coisa ainda... Que vocês acham que precisa ser melhorado para o 6, acrescentem aí embaixo nos comentários também, entendeu? É, lembrem a gente e tudo mais, que também é um fator super importante. A gente pode realmente esquecer alguma coisa aqui no processo. Mas é isso, minha gente. A gente vai gostar demais de ver os comentários de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. Hein? Vamos!